com vocês então hoje vamos fazer mais um passo a passo eu espero muito que vocês gostem mas antes de começar já deixa o um joinha e compartilhe nas redes sociais de vocês também tá bom então vamos fazer hoje é vasinho de cimento com pezinho de madeira então esse pezinho de madeira aqui ó foi o que eu achei que era de cama espelho de cama então eu dividi ó aí deu para fazer seis pezinhos no caso eu vou usar três para cada vasinho que eu vou fazer Tá bom, então eu vou usar um vasinho desse ó, que a gente compra com planta, que a gente descarta, descarta o vasinho, tira a planta, coloca em outro canto, né? E fica esse vasinho aqui. Então vamos agora usar ele. Ó. A cola quente, vamos colocar aqui, passar a cola e marcar bem esse meio aqui, ó, o meio do vaso do recipiente que você vai usar e fique assim ó tá bom aí eu também tenho esse outro aqui ó que eu vou fazer a mesma coisa e agora vamos preparar a massa ó pessoal para essa massa aqui eu usei uma dessa de areia peneirada e uma dessa também de cimento peneirado tá bom e aqui eu vou fazer a massa e a água, eu vou colocar essa aqui, a água e cola. Ó, pessoal, a massa fica assim, certo? Essa consistência aqui. Aí eu peguei aqui, como o vasinho tinha furinho, eu coloquei fita crepe. E agora eu vou untar só essa parte aqui, ó. Certo? Ó, pessoal, agora eu vou só colocar a massa aqui dentro nesse recipiente aqui. vamos bater assim ó até tirar as bolhas certo aí com os pezinhos ó vamos só encaixar aqui com essa fita vamos prender eles aqui. Pessoal, para esse outro vasinho aqui, vamos fazer uma textura marmorizada, tá bom? Então eu vou usar esse pó aqui, ó, xadrez azul. Então vamos tingir aqui o cimento que eu já tinha dividido, né, a nossa massa. E é só mexer. Aí aqui tá o recipiente. Vamos misturar. pezinhos ó. mesma coisa aqui vamos fazer a bandejinha ó oh, pessoal agora vamos só esperar essas peças secar por 24 horas na sombra para gente desinformar elas, tá bom? E dar os acabamentos finais. Só já secou aqui nossas peças, nossos vasos. Aí vamos só desinformar, certo? Isso aqui é bem fácil. De novo. Depois Você vai é tirar aqui, ó, a cola dando esse acabamento aqui. Se quiser passa uma lixa. Eu não vou passar. Vou deixar assim mesmo rústico, tá bom? Do mesmo jeito esse outro. assim ó eu vou passar só agora a resina a base de água resina que tá base de água nele todo e fazer o furo da drenagem da planta e finalizar com vocês e essa ideia aqui foi para mostrar a vocês que a gente mesmo pode fazer os nossos próprio vasinho pessoal sem precisar comprar por tão pouco acho que a gente não gasta nisso aqui nem cinco reais né? Então pode fazer vários E para vender também Faça em venda, faça para uso próprio Porque a ideia é essa Pronto pessoal, agora vamos esperar secar e decorar Então pessoal, olha só como ficou Finalizamos os nossos vasinhos de Pé de madeira Tá bom? E quem já gostou desse passo a passo, eu peço a vocês também, encarecidamente, que se inscreva no nosso canal para nos ajudar e fortalecer também, para mim vir com mais conteúdo diferente para vocês. E aproveita também, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo. Deixa um joinha agora, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e apresente o nosso trabalho aos seus amigos para que venha mais. Tá bom? Deixa o um comentário lá embaixo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço!